Acabei de encerrar um vlog e já tô começando outro. Tô aqui pensando Olá, o que eu tenho que arrumar pra levar amanhã. Vamos ser... A gente vai ficar com o floquinho do dia... Que dia é que é amanhã? Dia 11 até o dia 14. E aí dia 14 a gente tem um aniversário na Zona Norte. Então a gente não vai voltar pra casa. Vamos permanecer na Zona Norte de estar no sábado para domingo e aí domingo voltamos para casa. Então a gente só volta para casa no dia 15. não tem que levar tudo, porque a gente vai ter que trabalhar de lá durante a semana e ainda levar roupa, levar tudo, enfim, para ficar esses quase cinco dias fora. A minha tia tem uma mala de rodinha, que ela é um, uma mala média, não é aquela grandona, mas é uma mala um pouco maior. Então eu vou usar ela pra arrumar as coisas, mas isso eu vou fazer só amanhã. Então eu só queria dar essa introdução, porque senão depois eu esqueço. E agora eu vou tomar banho e dormir, que eu tô muito cansada. E vou terminar de editar o vídeo que eu terminei antes de começar esse aqui, que é o vlog anterior. Então se tu quiser assistir o vlog anterior, eu vou deixar aqui no card de informação. Acabei de sair da reunião. E aí eu pedi pra mãe trazer a mala pra eu arrumar. Olha o tamanho da mala. Na minha cabeça ela era menor. Deixa eu afastar um pouco. Essa é a que... A gente viajou pro Rio. Essa é a que eu vou levar pra ficar esses dias fora. Olha a diferença das bichas. Com certeza, com certeza vai caber tudo ali dentro, então daqui a pouco eu vou começar a separar as coisas que tem que levar pra começar a arrumar, passar um pano nela que ela tá guardada há muito tempo, então dá dar uma limpadinha e começar a arrumar as coisas. Separei as roupas todas aqui, como sempre, só que dessa vez tem a mais os blusões aqui, moletom, blusões e calça de moletom, então é o que muda, mas a lista é a mesma que eu sempre uso, se vocês quiserem ela tá aqui no link no box de descrição do vídeo, meu pijama, calça de moletom pra mim, Blusões, camisetas, camisetas do Beto e moletom e calça do Beto. E aí, aqui, óbvio, as duas sacolinhas de roupa íntima que vocês já estão acostumados. A roupa que a gente vai. E é isso. Aí depois eu vou pegar as necessárias que eu não peguei ainda. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. I've been in hiding, Pulling the thread through the loop, trying to find a acabei gravando super pouquinho nessa na semana passada, que nós ficamos de babado floquinho, a gente basicamente trabalhou. E levou ele pra fazer xixi. Então, o nosso dia se resumia a trabalhar e descer com ele nos horários que ele precisava descer. Então, eu acabei não gravando muito. E hoje já é quarta-feira. E temos previsão de ciclone em Porto Alegre na noite de hoje. Entre hoje e amanhã. Provavelmente vocês vão ouvir o vento assoviando nas janelas. Tá muito frio. Eu tô com dois blusão e um... O pão já tá aqui no colo também, porque tá bem frio. E esse ventão, então, qualquer frestinha da janela, entra um vendaval. E estamos esperando. A Defesa Civil já mandou aviso que é pra, as pessoas ficarem abrigadas depois das, 16 de, depois das 18 de hoje, das 6 horas. Porque é quando vai começar o vento, de fato, muito forte. Agora ele já tá forte, dá algumas rajadas bem pesadas. Mas ainda não é nada incomum, enquanto ainda é uma, um vendaval de inverno normal. Mais tarde aqui é, é para ficar mais pesado, mais perigoso. Então, e olha a sorte, nós estamos bem pertinho do, da lagoa, do lago. não sei qual a se tem diferença. Nós estamos bem pertinho do lago, que é onde vai ficar o olho do ciclone, a parte mais agressiva, então vamos ver o que vai acontecer, como é que a gente vai acordar amanhã com a rua destruída, mas por enquanto é isso, uh, ontem, a, ontem já era considerado furacão, mas ele perdeu força, então já não é mais furacão, já é um ciclone, mas como vai ter chuva, é uma tempestade de vento, os nomes são meio confusos, mas é algo desse gênero. Então, é isso. Estamos aqui congelando, com os pés gelados, as mãos geladas. Fiz café com canela pra dar uma aquecida. Eu acabei de sair de uma reunião e agora eu vou seguir trabalhando. No fim, eu acho que eu não gravei mais depois que eu falei que talvez tivesse o furacão barro ciclone. Acabou que não aconteceu nada. <risos> a gente ficou esperando, a gente fez todo o rolê tipo assim, ah, vamos tomar banho mais cedo para garantir que não vai faltar água, vamos deixar o celular carregado para se faltar luz a gente ter pelo menos bateria. A gente fez todos os rolês possíveis e aí de noite tipo Basicamente não mudou nada pra nós, ele acabou desviando pela costa, então ele não subiu no continente, então não pegou aqui em Porto Alegre e foi bem tranquilo no fim das contas, mas tudo bem, tudo bem, achei que eu ia acordar poder fazer vídeo, tipo assim, do pátio todo sujo de, de folha, galhos jogados no chão, não deu galera. E hoje eu ganhei o meu presente de aniversário, meu aniversário é só daqui a dois meses. Mas eu já tinha pedido um kit marrão pras minhas tias. E aí elas me deram hoje, porque chegou o kit. Uma amiga da minha tia que vende. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na tela pra vocês. Ai, bem melhor. Então, aqui é mais claro. Ai, só é um buraco. Mas tudo bem, eu consegui me ajeitar. Então, veio a bomba, vem assim na caixinha, que ela tem uma textura de madeira, mas é metal, né bomba de chimarrão de metal, porque a água é quente. Ela é linda, quase da cor da janela. Eu amei. Vem também a proteção, mas eu larguei aqui dentro em algum lugar. Aqui. Vem a proteção, que é pra botar aqui embaixo. Que a gente chama de camisinha da bomba. Vem uma junto. Vou deixar aqui para depois quando eu for montar eu botar. Eu ganhei uma térmica. Hum, bem estiquinha. A gente tem uma térmica grande, mas como só eu tomo uma é. bomba? O Beto não toma. Então era muito grande para tomar sozinha. E aí como esse kit é só meu para eu tomar enquanto eu trabalho, enquanto eu tenho em casa... Eu peguei uma térmica menorzinha, eu pedi uma térmica menorzinha, né, que eu já tinha a grandona de dois litros. Essa aqui tem um litro só. Muito bonitinha, tudo é roxo. Meu tema era roxo lilás, que é a minha cor, né, não adianta. Então, minhas coisas tudo são nessa cor. Aí, veio a cuia, com um penduricalho, é isso que eu queria ah, tudo cheio de frufruzinho. Então, a cuia com penduricalhos pra combinar com a garrafa. Tudo roxinho. E vieram os enfeites. Minha família é louca por enfeite de chimarrão. Aqueles que eu boto em cima da erva. E aí, eu ganhei vários também. Hum. Veio Um cachorrinho escrito Pet Lovers, muito bonitinho, e tudo isso é feito à mão, gente, é muito amor. Um ursinho com um perfume da Chanel, que elas escolheram só porque tinha o perfume da Chanel. Muito fofo. E uma fatinha com glitter. Muito bonitinha, as asas delas são de EVA com glitter. Aí, além desses grandes... Calma aí, que eu não quero largar. Assim. Além desses grandes, vieram vários pequenininhos que é pra compor. Então, tu bota um grande e os pequenininhos na erva pra fazer um cenáriozinho. Então, veio florzinhas. Assim, assim... E assim. Essa aqui fica de pé, assim, em cima da erva. E essas ficam, assim, so, uh, enfiadinhas. Veio uma borboleta... Veio um coração e mais florzinhas, essa aqui, essas duas aqui. Muito fofo, oh, eu amei muito. Eu não tinha no apartamento quando eu levei, uh, quando eu tomava chimarrão, eu usava um kit que era da minha mãe, que ela me emprestou. Só que o da minha mãe é muito grande, e aí pra eu tomar sozinha, tipo, ia fora muita erva. Boa, porque eu não dava conta de tomar sozinha tudo aquilo. Então, por isso que eu pedi um pequenininho pra eu ter pra mim. E pra ser, tipo, realmente pro tamanho do meu trabalho, que eu não tomo muito também. Então, eu amei. Vem tudo assim, bonitinho. Em caixinha. Veio assim, na Os penduricalhos eram assim. Esse aqui é o nome da, do Instagram da menina que faz. É o Chimas da Mana. E eu vou deixar aqui o arroba pra vocês. Planted, I really thought that I would love it. Once we figured out by now, I'm tired of the bringing me down. So I'm at it and it's tragic. Cause what matters? Every second that I lose, I wish I could get back to. Atualizações da vida euh... Compramos finalmente o colírio, colírio não, lágrima artificial, que a hospital mandou. Então, estou usando todos os dias, bonitinha, desde ontem. E um buraco mãe tinha que ter alguma vantagem, né? Eu tinha que me aproveitar de alguma forma. Então, todos os dias de manhã, minha mãe agora com o chimarrão pra mim. No meu kit bonitinho. E aí cada dia ela escolhe um bichinho diferente pra botar. E hoje foi a fadinha com as linhas brilhosas. Que ela insiste em chamar de bailarina.